visando, principalmente, a construção de simuladores de realidade virtual e sistemas inteligentes. Como objetivo principal, essa disciplina visa a criação e a manutenção de banco de dados relacionais, que é um elemento essencial para o desenvolvimento de sistemas que necessitem armazenar e manipular dados de forma eficiente. Para este curso, utilizaremos o Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL, uma apostila